Mesmo o partido não tendo movimentado nenhum recurso e apresentando a declaração de ausência de movimentação, ainda assim é obrigatório ter conta aberta? Nosso partido não tem nenhuma conta aberta. A senhora acha que isso pode comprometer a aprovação? Sim, pode comprometer. Do meu ponto de vista, direção, seja ela qual for, que não tenha conta doações para a campanha aberta é desaprovação de contas. Do meu ponto de vista, de plano. Ah, mas não movimentou nada. Não importa. Os normativos trazem que a abertura da conta doações para a campanha é obrigatória. Se você vai receber, se não vai, se vai lançar candidato, se não vai. Ela não traz exceções, excepcionalidades. Então, do meu ponto de vista, direção municipal porque os normativos trazem isso, é uma regra que está lá. Então, direção municipal que não tenha conta doações para a campanha aberta, sim, deve ter a conta desaprovada, porque não cumpriu um normativo obrigatório.